Dá o grau aí. <risos> Dá um grau? Bora dar um grau, então. Uh! Ó o grau. Aqui é a Akira, porra. O que, que eu tô achando? Cara, maravilhoso, lindo, perfeito. Sem defeito algum. Melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Melhor geração de Pokémon. Tá balanceado demais. Gráfico perfeito. Único problema? Não vou mentir pra tu, não, Bar do Gago. Tá cheio de bug. Esse jogo tá cheio de bug. Olha isso, cara. Olha esse bug aqui horrível. Porra, esse bug aqui é um. Porra, esse bug aqui eu fiquei bolado. Esse bicho é verde mesmo? É, né? Shine! Pipi Shine! o <risos> Pipi Shine, galera. Que isso? Eu tô falando. Eu tô falando. Capturado.